Magnésio é NSP para todos. O magnésio pode ser uma boa prova de uma verdade simples. Substâncias úteis podem ser obtidas na forma de suplementos alimentares. Aditivos biologicamente ativos, convenientes, confiáveis, simples e lucrativos. E é realmente muito útil para a prevenção. Quanto magnésio há no chocolate amargo? Em uma onça, um quadrado de chocolate, 76 mg. Isso é 15% da necessidade diária. Em 100 gramas de chocolate, 228 mg, 54% da necessidade diária. Em 200 calorias de chocolate, apenas 65 mg, 18% da necessidade diária. O chocolate é uma ótima fonte de magnésio. Delicioso. Ajudando a aliviar o estresse. Calórico. Nutritivo. Realmente contém substâncias que reduzem o estresse. Contém gordura, açúcar e muitas calorias. Obter magnésio do chocolate é, claro, bom. Esta é uma explicação bastante suficiente, porque muitas pessoas adoram chocolate. Por favor, não conte nada a essas pessoas sobre o espinafre. O espinafre também é rico em magnésio. Mas a substituição claramente não é equivalente. Existem 80 mg de magnésio em 100 gramas de espinafre e 757 mg de magnésio em 200 calorias de espinafre. By the way, 200 calorias de espinafre é quase 1 kg. Levaria quase um dia inteiro para comer quase um quilo de espinafre. Concorda? Com chocolate tudo é muito mais rápido. Portanto, substituir o chocolate por espinafre claramente não é equivalente. O chocolate é uma ótima fonte de magnésio. Há pessoas que querem se livrar do vício em chocolate. Há pessoas que querem parar o consumo excessivo de açúcar e calorias. Para fazer isso, você precisa entender o motivo da dependência do chocolate. Tudo é simples. Só precisamos de magnésio. O magnésio pode ser obtido em sua forma pura. Magnésio NSP, sem calorias, sem açúcar e sem gordura. Magnésio NSP, contém magnésio e substâncias muito úteis. Quais são os benefícios do magnésio? Só precisa estar na dieta. Todos os dias. Em quantidade suficiente. Não se trata de drogas ou tratamento. Trata-se de comida e seu preenchimento com substâncias úteis. O magnésio aumenta a resistência ao estresse. É um dos motores mais importantes do metabolismo. Ajuda a converter alimentos em energia. Mantém os níveis normais de glicose no sangue. Participa no controle da pressão arterial. Previna a formação de hipertensão. Auxilia na absorção de vitaminas. O magnésio é usado para criar novas proteínas. Eles são os blocos de construção dos ossos, pele, órgãos internos e outros tecidos. O magnésio é especialmente necessário pelo corpo com o aumento do estresse emocional e mental. Uma ação tão simples. Tome uma cápsula de magnésio com uma refeição. Se você iniciar a profilaxia com magnésio com boa saúde, não verá a diferença. Você está simplesmente cheio de força e vivacidade. Tudo está em boa saúde como sempre. Você está apenas apoiando. Estas duas ou três cápsulas de magnésio por dia não vão mudar nada na sua vida. Uma ação tão simples. Tome uma cápsula de magnésio com uma refeição. No entanto, se isso não for feito, a vida pode realmente mudar. Quais são os sinais de deficiência de magnésio? E agora, sobre a doença. As reservas de energia estão esgotadas. Nervos ao limite. Estresse psicoemocional excessivo. Ansiedade. Espasmos, convulsões. Cardiopalmus. Formigamento nos braços e pernas, dormência. insônia, irritabilidade, dores de cabeça. Mudanças de humor frequentes. Falta de concentração. Esquecimento. Irritabilidade. Fadiga crónica. Síndrome de burnout. Aumento da pressão arterial. É difícil se concentrar no trabalho. Não consigo dormir à noite. Este é um conjunto clássico de sintomas que podem estar associados a uma deficiência de magnésio. O magnésio é necessário para a saúde dos vasos sanguíneos, coração, sistema nervoso, rins, tecido ósseo e articulações. O magnésio está envolvido em várias centenas de reações enzimáticas. Este é um elemento vital. Magnésio NSP. Apenas uma vida tranquila. Apenas boa saúde. Apenas um estado calmo. Alegria, explosão de energia pela manhã. Sono completo saudável, restaurando a força. Importante. Existem condições em que o magnésio é necessário mais do que o habitual. Se medida em espinafre, o espinafre requer mais de um quilo. Espinafre precisa de cerca de um balde. Estresse, atividade física, diarreia, certos medicamentos hipertiridismo, diabetes. Estas são condições em que o magnésio é mais necessário do que o habitual. É improvável que pessoas sob estresse se lembrem de um balde de espinafre. É muito provável que eles se lembrem da cápsula de magnésio. Existem muitas outras situações em que o corpo pede mais magnésio. Ou mais chocolate. Casos de aumento da demanda por espinafre, por exemplo, sob estresse, são pessoalmente desconhecidos para mim. Magnésio NSP. Bem absorvido. Ajuda a repor a deficiência de magnésio. É um ótimo complemento para a dieta de uma pessoa moderna. O resultado da aplicação de magnésio NSP. A criança começou seu último ano escolar. Mamãe começou a tomar magnésio NSP, vitamina C, super complexo, lecitina, ômega 3. Ela só conseguia beber uma vez por dia. Mais uma vez, magnésio, ômega 3, lecitina bebiam à noite, junto com a valeriana NSP. Ficou mais fácil para a mãe perceber todas as novidades da escola. Era difícil para a criança estudar. Um ano depois, entrando na universidade. É difícil para a mãe aceitar todos os problemas associados ao processo educacional. O hábito de comer doces para se acalmar já existe. Infelizmente, este é o caminho para a obesidade e doenças. O consumo excessivo de açúcar reduz a defesa imunológica. Ninguém quer ficar doente. Mas o frio começou justamente na época em que havia estresse e havia muitos doces. O acúmulo de excesso de peso corporal também não é animador. Este é o risco de obesidade e diabetes. Os produtos NSP vieram em socorro. Começamos com clorofila e magnésio. Mãe e filho beberam esses dois produtos NSP. A criança viu que a mãe ficou mais calma. O sono é bom, o humor é bom pela manhã, os sinais de estresse diminuíram. Decidimos complementar a recepção de produtos NSP. Magnésio, vitamina C, super complexo, ômega 3 e lecitina foram consumidos durante todo o ano passado. E agora eles bebem juntos. A criança já é estudante universitária. Realmente facilitou o aprendizado. Há energia, há força, há uma relação de confiança na família. Não, estresse, pânico, condição nervosa, obesidade, diabetes, insonia. Não se trata de tratamento. É sobre prevenção oportuna. Quantas pessoas no planeta não recebem magnésio suficiente? Vários. Quantos problemas de saúde podem ser evitados? Vários. Todo mundo precisa de produtos NSP.